João! Ganda bafo, meu! Pô, ganda baf. Bem, estamos de volta no último episódio de... Olá pessoal! Bom dia, pessoal. boa tarde! Oh, bom. Não, esse, boa é aqui. esse é um gajo que já está habituado... Não uh, é, que... é um gajo que aprende a fugir! É, é, né? Pronto, no último episódio conseguimos pôr o carro a trabalhar. É irá, sim. Tivemos aqui o perito de instalações sim. eletrónicas de eletrotécnicas. Que, é que de até pôs a bombar, a fazer gaita de polos. Estás recordado, fazia. Não estou recordado, mas é normal. <risos> Vejo, para vocês passam uns dias, mas a gente demora muito tempo até entre vídeos. Entretanto, o carro fica o e tu já andaste aqui a fazer uns testes. Pá, já anotei aqui algumas coisas. O carro pronto. fazia fumo, é? O carro fazia fumo. Fazia e tá? Faz. faz. Não. faz. Pronto, neste momento que ainda faz aquecer ele faz, ele faz fumo, uh, pá, tem o catalisador encharcado em óleo. Então a coisa é, não, é não, não é assim tão simples. De óleo, tem que saber de onde é que é, pá, vimos também que o carro aquece, não circula água, tem problemas aqui na refrigeração, pá, uh, tem o da Cambota a perder óleo. Mija-se, faz, faz xixi. E daquelas coisas que eu vi uh, e que eu avaliei, é, a que o melhor é mesmo. Tirámos o motor fora Outro? e faz, é mais simples, temos de tirar a caixa para, para mudar o, o retentor, temos este problema aqui é de consumo de óleo, não sabemos de onde é que é, tira-se o motor e faz-se o trabalho cá fora, Depois, logo se vê o que, é que, o, que é que, o que é que encontramos por aqui. Quer dizer, o único carro, o jeito a gente sacou o, o motor fora não, é um carro diferente. o único que não sacamos o motor fora foi o jeito. De resto, qualquer carro que eu trago aqui é, é motor fora. Então pronto, olha, tem que ser, não é? Sim. Diagnosticados, não tem uh, circulação de água? Não trazia, não trazia água. Prontos, e não, uh, não circula? A água não e, circula. E, e catalisador cheio de óleo. Lá dentro aquece, a temperatura sobe. Tá, no radiador temos diferenças de temperaturas. Um lado está frio, o ah, outro lado está quente. está quente. Temos aqui problemas de refrigeração. Problemas de consumo de óleo excessivo. Ah, pronto, bom. ele fuma, parece o Bob Marley. Sim, já, desse meu. <risos> então pronto, vamos começar a sacar o motor? Hoje saca sacar o motor. Então vamos lá, vamos lá. Antes dos homens sacarem o motor fora, uh, o Rosa quis que eu visse aqui. Uh, olha para isto. Isto é mesmo, é mesmo muito óleo, não é? Epa, ser, né? <risos> é pá, ser, não é? Não era suposto ah. ter óleo. Aqui até já está a transbordar. Tem, a gente quando, quando quiser mudar o óleo, tira aqui. É, é tipo jogo. Está. E aqui atrás, o escape, também tem, tem muito, não? Ah, já se dá para aí para logo. Yeah. A parte onde começamos logo. Há algo derrado lá para você. Pois. Tem aqui umas corrosoizitas. Este carro está parado, mas ainda assim não está, não está mal. Ainda assim, tem aqui também spinger, o que estavas a dizer da caixa, não é? E pronto, vamos lá. Bora. Track behind bars. It's like I'm on bars. Scorching high. Ah, life can be hard. But it's what we do. Take to the top. Yeah, yeah. yeah. When I remember myself, life can be hard, but it's what we do to get to the top. Yeah, yeah, yeah. Right. Right. Alto, gosta desse balão das asas. Não, não, não, É não, não, Estou vendo, estou vendo. Estou Agora estás a por isto? É para poderes andar com o carro e virar as rodas, não é? Eu só para empurrar, já. Para ok, vai para a rua, yeah. sem motor. Até um dia, até, um dia até, até o nosso regresso. Yeah. Olha, diz-me uma coisa: para o próximo teu trabalho, próximo episódio, próximo capítulo, qual é a ideia? E pá, uh, temos que ver qual é a causa do vai sacar a capuzinha fora tirar a cabeça ver o que é que passa para aí e depois provavelmente tem que se analisar aí a parte dos será que a gente consegue vir ir. filmar e a desmontagem e pá, ou quando eu chegar aqui já está desmontado tem que ser à hora já bem gay. <risos> quando chegar aqui já está desmontado não sei uh, vou, vou tentar que conseguir filmar alguma coisa yeah, se, é a, gente, é se a gente conseguir se a gente conseguir, que que conseguir que vir que aqui em tempo útil filmamos a a desmontar se não filmamos só já o diagnóstico Vamos ver, eu quiser. Pronto, agora fora já está. E aqui, está quase pronto um para a chuva outra vez. Só não, agora, agora já, já não há chuva, agora já está só. É só montar a barra e fica. Pronto, então fica encerrado. Para o tema de hoje, temos o um carro a fumar com uma Bob Marley. A água não circula. Aliás, o rádio estava junto, está roto mesmo. Ah, está, a está, está mesmo roto, portanto... E está para aqui vamos fazer aqui uma, uma triagemzinha de material para podre seu podre motor fuma vamos fazer a triagemzinha e começar a mandar vir material da autopartes logística para pôr o coração de volta à estrada com força com força tudo tá bem, fiquem bem, subscrevam partilhem e vou deixar aqui na descrição o que, que, as ligações da guerra. O homem está aqui disponível sempre para sacar motores, tem dias, <risos> tem dias. e aqui vamos pôr o coração da rua e no próximo episódio já vamos ver se ele precisa de pouca coisa ou de muita coisa. <risos> um grande abraço e um grande gás.